Olá meus caros irmãos, espero que todos estejam bem, segundo a graça e o amor de Deus. Estarei nesse vídeo passando informações básicas para vocês que receberam o link do curso que nós montamos aí na plataforma, com alguns materiais disponibilizados. Eu vou fazer aqui pelo meu computador, mas você irá seguir o mesmo passo a passo aí pelo seu telefone, tá? Ou se quiser também tiver um computador, pode fazer pelo computador. É, no seu caso, provavelmente você recebeu esse link por é, WhatsApp. Então você vai clicar no link da mesma maneira que eu vou abrir o link aqui. Você vai clicar e ele vai direcionar você para a página inicial, tá bom? Então vamos lá ver o passo a passo para você fazer o seu cadastro. Após fazer o seu cadastro, eu irei fazer um outro vídeo mostrando como você pode baixar o nosso aplicativo para usar no seu celular aí o aplicativo e ter acesso pelo seu smartphone, é, que fica mais fácil né, do que muitas vezes você usar pelo computador. Mas você pode usar pelos dois, que não tem problema. Então, clicou no link. A primeira coisa que vai abrir é essa página inicial, algumas informações e todos os módulos aqui, ó. Mas para você vai, abrir, vai aparecer dessa mesma maneira, bloqueado. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa vir aqui, ó, adquirir curso, tá? Você clica em adquirir curso e ele vai direcionar você a uma página para fazer o seu cadastro, Tá? O que acontece? Veja que aqui já aparece e-mail e senha. Você não vai colocar aqui, você vai vir aqui, ó, criar uma conta. Você clica em criar a conta, coloca o seu nome, vou pôr um nome aqui. Você vai colocar um e-mail. Esse e-mail precisa ser ativo, ok? Ou seja, um e-mail que você usa. E aqui você vai cadastrar a sua senha. Veja que aqui na senha você tem que colocar no mínimo 8 caracteres: tem que ter número, uma letra maiúscula e um símbolo. Tá? Então você vai ter que colocar número, uma letra maiúscula e um símbolo. Pode ser arroba. A tá? é mais fácil para não esquecer é arroba. E coloca uma senha que você lembre com facilidade. Então eu vou criar aqui. Uma letra maiúscula. Aí eu vou colocar número. E um símbolo. ó, Aí apareceu os risquinhos verdes aqui. Isso sinaliza que a minha senha está de acordo com o solicitado. Eu venho aqui e repito a senha. Repetir a senha, eu coloco aqui é, que li. Se você quiser ler os termos, fique à vontade. Mas não tem implicação nenhuma. Pode confirmar aqui e cadastrar. Pronto. A minha conta foi criada. O que eu faço agora? Bom, eu aguardo que vai me direcionar para a página. Na página, você vai ter... É, essa, essa informação aqui dos termos e condições de uso que eu deixei descrito aqui, tá? Se você quiser ler, fique à vontade, senão você só concorda. Concordou, você aguarda e pronto. Você já está cadastrado para utilizar a plataforma, os nossos cursos. Como funciona? Bom, você vem aqui, ó introdução, clica na setinha e já vai ter as primeiras aulas. Clicando na primeira aula, vai abrir para você o vídeo da aula e o conteúdo da aula vai estar tá escrito aqui, tá? Então, aqui vai estar tá alguma informação e, nesse caso, o arquivo dessa aula já está aqui disponível para você fazer o download se você quiser imprimir, certo? Feito essa primeira aula, você tem uma provinha de fixação. A prova já abre aqui automático para você responder. Ó. Você tem que colocar o seu nome completo, porque tem outros alunos. Fazer é, a prova, responder aqui e enviar. Feito isso, você receberá a sua, o resultado da sua avaliação. Na parte de slide, você... Vai ter aqui os slides que foram usados na, na aula, tá bom? Na sua tela. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, bem no canto direito aqui onde meu mouse está, clicar que vai ampliar o slide. Aí aqui embaixo, ó, na setinha, você pode ir passando os slides. Vai ter todas as informações que você precisa, certo? Você pode rever aqui o que foi dito, você pode é, analisar aqui as informações tranquilamente. Para voltar na tela normal, você clica aqui, ó, onde meu mouse está, aqui embaixo, na verdade acho que meu mouse não vai aparecer para vocês, mas no cantinho tem onde você diminui a tela de novo, certo? Volta para cá se você tiver interesse em fazer o download dos slides prontos nós já estamos disponibilizando para você fazer isso O que você precisa fazer vir nesses três pontinhos aqui ó e vir aqui em download ó. aí você pode fazer o download como PowerPoint para você fazer o uso ou você pode fazer o download como PDF fica a seu critério aí você escolhe um dos dois certo nessa primeira aula eu coloquei aqui Bíblia. O que seria a Bíblia? Bom, a Bíblia, na verdade, é um link que eu coloquei aqui dentro para você pode fazer a consulta na Bíblia aqui dentro. Como que você usa? Simples. Você escolhe uma versão da Bíblia. Pronto, ela abre para você aqui. Ó. Aí você escolhe o livro certinho aqui, o capítulo, Certo? E aqui tem as versões de bíblia em português que você pode fazer uso. Se você fez uso aqui e quer voltar para a aula, para a plataforma, clica na setinha de voltar, seja no computador ou no seu celular que vai voltar, certo? E assim você vai fazendo. Conforme você vai vendo a aula, fazendo avaliação e é, seguindo o passo a passo aqui, vai aparecer para você que a aula está concluída, tá? Ok? Sempre que tiver alguma atualização aqui, você vai ficar sabendo. Então, sendo assim, é bem fácil para você ter acesso. Aí tá? você vai seguindo todas as aulas, tem o um vídeo, tem os slides, tem o um material escrito embaixo, ok? que você pode ler, e tem a avaliação e os slides para você aí, se quiser fazer o uso do slide, fazer. Então, aqui nós temos a informação da aula, certo? Tudo muito simples. Se você quiser... Deixar algum comentário, alguma pergunta, você pode escrever aqui que nós ah, estaremos respondendo por aqui mesmo. Aí você receberá a resposta. Ok? É, se você tiver alguma dúvida a respeito do cadastro inicialmente, reveja o vídeo, o passo a passo, e acredito que você não terá problema. No próximo vídeo que eu irei disponibilizar, eu irei mostrar agora no celular como você faz o download do aplicativo e entra ah, para usar no seu celular, ok? Deixo aqui um grande abraço, até!